Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quill, pelo Espírito Josué. Capítulo 7.1 Danos da Obsessão Graças da Prece. Primeira parte Justus vinha notando que o grupo 179 estava apresentando situação irregular comparativamente aos grupos anteriores. Com efeito, nenhum outro grupo tiver as tochas tão amortecidas com as chamas da vingança enfraquecendo-se dia a dia. Em sua mente poderosa, fazia e refazia retrospectos dos fatos na busca de uma explicação para o enfraquecimento da motivação dos requerentes. Justus nunca deixara de ter clientes, desde que se alvorara em juiz plenipotenciário para julgar e decidir, em cada disputa, quem tinha razão, quem estava errado, qual a punição e como deveria ser aplicada. No seu entendimento, estava corrigindo o mundo e prestando um grande benefício aos injustiçados do destino. Como justificativa para esse equivocado procedimento, estava sua própria vida, pois que no auge do apogeu da glória, da fama e da fortuna, por inveja e intrigas bem articuladas, perdera tudo. E pior, fora desapiedadamente humilhado e escorraçado do suntuoso meio social, aquele mesmo ambiente que tanto o bajulava. Cumulando sua desgita, a própria família não o perdoara. Aliás, justamente familiares que amava foram os que o atraiçoaram. Qual naufrágio que jamais se afoga, mas que está a morrer a cada minuto, perambulou em angustiosas regiões tenebrosas, ásperas, desprovidas de tudo por longo período. Por duas vezes, o amor do pai proporcionou-lhe estágio físico cujas dificuldades visavam a despertar-lhe reflexão e arrependimento, o que não aconteceu. Ao contrário, rebelou-se de vez com o mundo. Aí, sua mente, saturada de ideias vingativas em nível inimaginável, atraiu para sua companhia outros espíritos sofredores e que se consideravam igualmente injustiçados. Não foi difícil para justos estabelecer um tribunal na região das sombras no qual exerceria justiça implacável contra todos os que o magoaram. Iniciou por atender aos próprios subalternos, formando escala de grupos e de prioridade, como dissemos. Quase um século é decorrido desde que vem assim agindo. Jesus, o sublime pastor, assegurou que do rebanho do pai nenhuma ovelha se perderia, e assim, Soou a hora de aquela ovelha trasmalhada reinsetar a caminhada que a levaria a viver a vida na plenitude, evoluindo sempre. Praticamente todos os grupos anteriores atendidos por justos já estavam desfeitos e seus protagonistas em árduas etapas de expiação harmonizando sua vida. Boa parte deles até já se congraçavam, vivendo próximos, muito próximos, pelos laços familiares. Quanto a justos, sua maior preocupação era referente à perda de qualidade do 179, o que cuidava reparar e depressa. Decidido sempre pela correção em vez da conciliação, decidiu por um corretivo coletivo que ele próprio aplicaria. Não conseguia entender como é que os dois pretores nunca mais tinham voltado da missão que lhes atribuíra de açodar Daniela. Sim, aquele misterioso desaparecimento era o mais urgente de tudo. Iria procurar Daniela para tentar decifrar tal mistério. Postou-se diante da tocha dela, quase se apagando segurou no cabo do achote e concentrou-se na figura da jovem. Decorrido cerca de vinte minutos, sentiu-se transportado para o plano dos vivos, como denominava o plano físico. Viu-se numa pequena rua, diante de humilde casa-terre. Decidiu adentrá-la, sabendo de antemão que Daniela deveria estar no interior. Mas, de inesperado em inesperado, de surpresa em surpresa, eis que antes de dar o primeiro passo naquela direção, foi alcançado por uma espécie de choque elétrico, fraco. Tentou se mover e não conseguiu. Por mais que se esforçasse, não conseguia realizar um único movimento. Nunca aquilo tinha acontecido com ele. O que estava se passando... Que poder era esse maior que o seu? Se conseguira chegar até ali, como é que não podia concretizar seu entendo? Perguntou a si mesmo. Depois de repetir tais perguntas e nenhuma resposta obter, pela primeira vez em acumuladas décadas, começou a se sentir em condição de inferioridade. E pior... A mente tão pujante já não conseguia coordenar os pensamentos. Foi perdendo as forças gradativamente. Instantes antes de mergulhar num vazio mental, viu uma luz sair de dentro da casa e se dirigir até ele, qual um mini-cometa. Abismado, o tal mini-cometa possibilitou-lhe compreender o motivo de toda aquela inusitada perturbação dos seus poderes e planos. Viu em clara imagem que dentro da casa Daniela lia um livro e foi-lhe dado identificar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não viu mais nada, pois tudo à sua volta apareceu lhe um imenso vácuo que o deixou atordoado. Logo, alcançou-lhe incrível deslocamento, ao qual não pôde se opor, vendo-se de volta no pavilhão das justas causas, bem em frente à tocha de Daniela, de onde, aliás, partira poucos instantes atrás. O reconforto parcial por estar em seus domínios foi logo substituído por terrível frustração ao ver que a tocha da jovem estava definitivamente apagada. Não havia nenhuma dúvida. Daniela havia desistido de prosseguir na vingança. Para ele, o ruim disso é que ela estava arrependida. Do contrário, a tocha não se apagaria. E, nesse caso, de nada adiantaria procurar Diógenes. Sem se abater imaginando colocar em pratos limpos toda aquela desobediência, resolveu, em desespero, convocar os demais requerentes para uma reunião de emergência. Foi de tocha em tocha, sempre segurando no cabo de cada uma e concentrando seu poder hipnótico. Conseguiu, com isso, atrair apenas cinco dos oito que inicialmente formaram o 179. Daniela, ele bem sabia que não viria, mas a ausência de Léo o deixou mais furioso. — Como é que o moço bonito não está me obedecendo, mesmo com sua tocha ainda acesa? — perguntou intimamente. Assumindo a usual postura despótica de sempre, dirigiu-se aos presentes. Convoquei-os em situação anormal porque dois colegas seus estão cometendo imperdoável traição. Os requerentes cabisbaixos entreolharam-se furtivamente. Prosseguiu Justus. Decidi que eles irão sentir o peso do meu poder e vocês terão oportunidade de constatar o que acontece com os desertores. Novamente os requerentes olharam uns aos outros, só que agora de modo ostensivo, isto é, sem ocultar que, absolutamente, não se sentiam à vontade. Começavam a ficar aborrecidos com aquelas cantilenas ameaçadoras. Suas tochas tremeluziram, quase derrotadas. Justus, captando o próprio enfraquecimento, brandiu. Quero que todos me obedeçam. Vamos agora mesmo nos encontrar com os dois fujões e daremos uma inesquecível lição em cada um. Visando dominá-los para o cumprimento da truculenta tarefa, impôs a destra na fronte de um por um, numa infeliz transfusão de fluidos de baixíssima vibração. Não foi difícil subjugar os componentes daquela triste e reduzida assembleia. Sabendo que a sintonia é universal, o inteligente chefete determinou aos requerentes que se postassem diante de suas respectivas tochas. Assim que os hesitantes e assombrados encarnados se posicionaram, Justus comandou. — compram sem vacilar minha determinação. O tom autoritário trazia moldura de ameaça, Caso não fosse cumprida a ordem. Prosseguiu o déspota. Lembre-se de que foram vocês que me procuraram e que fizemos um contrato. Ergueu a voz. Alguém quer desistir? Ninguém respondeu o que foi tido como anuência de participação naquele perturbado projeto. Na mesma hora, as tochas, até então brujuliantes reacenderam em parte. Sorrindo malignamente e com elevada vaidade, Jussus dirigiu-se ao próximo requerente, que era o 179-4, uma vez que o 179-1, Mateus, e a 179-2, Daniela, já estavam atendidos, e o 179-3, Léo desertara. Então, você foi lesado por seu sócio. Diga para nós se você é um homem ou um fantoche. Já esqueceu o mal que ele lhe fez? Jamais! A tocha de mais esse vingador, até então, com chama enfraquecida, de um jato reacendeu-se e também passou a herder fortemente. Foi a 179-5 e disse. Seu patrão ofendeu-o em público injustamente. — Gostaríamos de saber se, de sua parte, tudo vai ficar por isso mesmo. Agora usava o plural majestático como se de fato todos estivessem interessados naquele caso em particular. — Nunca! Ele me pagará! Vou desforrar-me, nem que seja a última coisa que faça na vida! E assim, indo aos demais, fazendo as tochas intensificarem as chamas, Justus incutiu na mente e no coração deles o infausto propósito de vingança. Reavivada a motivação de vingança, Justus ordenou. — Vamos em caravana fazer uma visitinha àquele traidor que nos abandonou. Não se esqueçam de que ele desprezou todos vocês e vive zombando de nós. Os requerentes não sabiam disso. Fato, aliás, que era falso. Mas Justo jogava todas as suas fichas para que ele, sim, ele realizasse uma vingança contra Léo. Mandou todos darem-se as mãos, fecharem os olhos e insuflou. Pensem firmamente no moço bonito e me acompanhem. Sem dificuldade, levou todos primeiro à casa de Léo. Isso porque Justos. Lembrando-se da derrota sofrida na casa de Daniela, resolveu que lá só retornaria com auxiliares, agindo com maior força em grupo. Sem poder explicar o que estava acontecendo, os requerentes atônitos tiveram a impressão de que o solo se dissolvia sob seus pés e que um vento lamentoso os empurrava para longe em velocidade crescente. Quando menos esperavam, estavam diante de uma casa que Justus se apressou em informar que era de Léo. Havia já alguns dias que os pais de Léo tinham ido visitar um parente que estava hospitalizado em outra cidade próxima. Assim, Léo estava só. Não foi difícil a Justus, usando seu grande potencial hipnótico, atrair Léo para junto do grupo. Naquele momento... Léo dormia profundamente. Contudo, sua vinculação com Justus e os componentes do 179 ainda não estava desfeita. Por isso, quase no mesmo instante, foi inexoravelmente sugado de onde estava para ali. Chegou assustado, desentendendo o que acontecia. Justus não perdeu tempo. — Todos vocês, agarrem o covarde! Agarrem com força! Apavorado, Léo não lembrou do gesto que o livraria daquele tormento. A prece! Ao contrário, seu primeiro impulso foi se defender e com violência. Foi aí que se perdeu. O grupo era mais forte e ele foi dominado a despeito das inúmeras tentativas que fez para reagir. Inclusive, sentindo-se dominado num último lance, comandado pelo instinto de conservação, intentou escapar para fugir dali. Em vão. Rigidamente aprisionado, viu justos aproximar-se com intenso fulgor no olhar. O inferezo-espírito, julgando-se o dono do mundo, com calculada frieza, apôs a mão na nuca de Léo. No mesmo instante, o jovem sentiu uma tontura e, em poucos momentos, imaginou que dentro da cabeça ardiam brasas. Gritou, — Saia daqui! Saia daqui, miserável! Justos, agora com a outra mão, tapou os olhos de Léo e disse sussurrando, — Você está muito doente! Você está muito doente! — muito doente. Léo perdeu todas as forças e desabou. Justus olhou para a equipe de requerentes e convidou. — Por que vocês não aproveitam e dão um presentinho para ele? Como os seguidores nada fizessem, ordenou. — Vamos, cada um põe a mão na cabeça dele. Imaginem que alguma doença vai atingi-lo. — Vamos. Dos cinco participantes, apenas dois se dispuseram a cumprir a desnaturada sugestão. Quanto mais Léo se apavorava diante da tempestade de fluidos corrosivos que o envolviam, mais justos ganhava terreno para a consumação do diabólico plano que forjara. Surpreendendo a todos, sem exceção, isto é, até mesmo ao poderoso justos um acontecimento de todo inesperado eclodiu. Com efeito, estando os requerentes a massagear Léo numa espúria transfusão energética, ou melhor, numa transferência de matéria astral densa, de efeitos malignos, eis que, vindos da escuridão da noite, surgiram dois espíritos trevosos, turbulentos, grosseiros e de horrível aparência. Um deles, ante o espanto dos presentes, foi logo justificando. — Não se preocupem comigo ou meu companheiro. Cá para ajudá-los. Recompondo-se, justos, do alto da sua inquebrantável arrogância, respondeu aos intrusos em tom autoritário. — Vou ouvê-los. Se vieram para somar, eu os admitirei no grupo e logo ameaçou como era da sua rotina mental. Porém, se me atrapalharem ou se têm outros objetivos, então saibam que um severo castigo os espera. Demonstrando que sequer prestava muita atenção àquele chefe mandão, como catalogou Justus, o outro intruso se pronunciou, referindo-se a Léo. Esse aí é metido a galã e tem feito muitas moças sofrerem. Acontece que ele andou se engraçando com minha irmã e ela nem precisava ir aonde foi para ser vingada. Justus franziu a testa e perguntou. — Que história é essa da sua irmã ir buscar a vingança? Aonde ela foi? — Foi a um pessoal que atende quem precisa, mediante pagamento. O outro desconhecido acrescentou. — Buscou quem tem o roupão da carne, mas quem executa as tarefas são os iguais a nós, que já não tem mais os ossos. Justus compreendeu que Léo, com sua beleza, envolveram uma jovem, fazendo-a sonhar, e depois a abandonou sem contemplação, deixando-a com o amor próprio machucado. Aliás, pelas suas observações, aquele jovem era mesmo zeiro e vezeiro em assim proceder. E, certamente, a tal moça recorrer a intermediários dos dois planos Desses que comercializam favores. médios destrambelhados em conluio com espíritos atrasados. Questionou. — E o que vocês pretendem fazer? — Pedi a esse companheiro que me ajudasse e, quando ele precisar, também o ajudarei. Assim, nós dois vamos mostrar para o bonitão que não se pode ir por aí gerando expectativas, enganando corações. — Autorizo. Era a voz de justos que sequer precisava ser dita, pois os dois brutamontes ergueram Léo, já cambaleante e enfraquecido, e, primeiro, ofenderam-no com palavrões e, a seguir, com fortes bofetões. Quando todos julgavam que Léo fosse desmaiar, foram novamente surpreendidos, não com nenhuma reação dele, e sim com seu abrupto retorno para dentro da casa.